Boa tarde, a nossa vereadora da cidade de Granja, tá certo? A mentinha do Deoclésio, né? Como eu falei aqui no começo, do, antes da gente é, chamar a mentinha aqui para nossa bancada, que quem vinha sempre, sempre, pelo menos uma vez por mês aqui, prestar contas ao povo da região, era o pai dela, o Deoclésio, né? Que acho que as pessoas é, devem ter conhecido muito aí o Deoclésio, que sempre a gente falava, batia aquele papo aqui no programa no Jornal, né? no jornal da Meio Norte, né, no, no Meu Norte em no Destaques, que a gente fazia aqui pela, pela a Rádio Meu Norte, ele sempre estava aqui para prestar contas, mas houve um problema de saúde, ele acabou falecendo, tá certo? E ficou a voz, né? a voz agora representada né, pela pessoa da família, né, pela filha dele, a Metinha, conhecida lá como Metinha do Deoclésio, carinhosamente pelos amigos e pelos correligionários de granja e da região, e ela está hoje aqui, né, no papel de vereadora, para falar a respeito de algo que tem mexido demais com a vida das pessoas. Pessoas que têm né, colocado a mão na cabeça, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Pessoas que já estavam tudo certo, estavam esperando porque já tinham sido aprovados, já tinham sido chamados para trabalhar. E de repente, né, fomos pegos aí é, com essa surpresa, né, que, é, que o, o concurso ele foi totalmente interrompido, né, não, não vai mais acontecer, as pessoas não vão mais trabalhar, né, porque o Ministério Público né, é, a, acabou é, por cercear, então esse, esse concurso. O que foi realmente que aconteceu, Metinha, Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer não só para todos os granjenses, mas para todas as pessoas que realizaram o concurso de granja. Na verdade, o que aconteceu foi, a partir do momento que o projeto de lei do concurso chegou na Câmara, ele já chegou errado. Ele chegou errado, ele chegou em duas páginas, sem ter anexo, de, que, de quantas vagas seria De onde essas vagas iam ser lotadas Inclusive eu e o vereador Chicoésio Batemos na tecla Não para fazer politicagem Mas para alertar A prefeitura e quem ia fazer o concurso Que já estava começando errado Inclusive o vereador Antônio José na fala dele Que está no Youtube Na página da o Câmara O vereador Antônio José explica, ele é da situação ou é oposição? Ele é da situação, da ele situação. é da base aliada não. da prefeitura Da prefeita ele falou que, nessas palavras, já está tudo certo. É... E, ele, eu, no meu entendimento, na minha interpretação, já está tudo certo. Era como se as vagas já estivessem destinadas e já estava tudo certo. Mas estava tudo certo para a empresa é, lançar o edital. Mas eu, como fisioterapeuta, saindo da parte da, do legislativo, que já realizei inúmeros concursos, o edital ele já vem pronto com a quantidade de vagas, a remuneração, onde essas vagas vão ser lotadas. E o da Granja não teve isso. Então já começou errado nesse sentido. Ele veio como se estivesse incompleto. Foi, então, como diz o Chico Wesley, ele veio aleijado. Ele veio aleijado, não só incompleto. E aí pronto, é, digamos, essas pessoas é, prestaram esse concurso, quantas pessoas passou, né? foram, foram chamadas? Você tem assim, uma ideia de quantas foram? Obviamente? E para que áreas, você sabe aí das áreas que, que estavam chamando lá, que estavam precisando? Inicialmente não ia ser realizado o concurso. O, o que foi que aconteceu? O Ministério Público fez um TAC com a Prefeita, que é um termo de acordo, uhum. no qual tinha datas a ser cumpridas. A data que o projeto ia para a Câmara, a data que o edital ia ser lançado, a data que a prova ia ser realizada e o resultado. E nenhuma dessas datas foram cumpridas. Tinha uma multa, é, tanto para a Prefeitura como para a Prefeita, eu entrei em contato com o Ministério Público de Granja para relatar que é, as datas não estavam sendo cumpridas. Aliás, teve, teve o descobrimento do TAC e, e nem eles mesmos sabiam, né? Então, o, eles estavam ofertando 178 vagas, aproximadamente, sendo que nas relações que eles fazem anualmente. É, aproximadamente entre 2 a 3 mil pessoas é, são empregadas. Né? Então, a necessidade do município não era a mesma necessidade do concurso. E no TAC, tá no final dizia que só poderia ser realizada a nova seleção de contratação depois que o concurso fosse realizado e depois que todas as pessoas que passaram tomassem posse. Eu estava conversando com um amigo e ele falou, minha irmã, é, que é concurseira, né? Estudou para o concurso e ela ficou por dois pontos. E ele falou que achou um absurdo, porque a prova realmente estava tão difícil, ao ponto de muita gente não passar. Porque já, como se fosse proposital. Eu sei, é, Coloca questões, além do normal, que é que as pessoas, é, digamos assim, é, que vão, vão para determinadas vagas, não atingem, é, digamos assim, a pontuação. É, a pontuação correta para, para poder passar. Mas, mesmo assim, alguma dessas pessoas passaram. passaram. Foram chamadas. Eu não, assim, é, nem sei se eu posso falar isso, mas é, o deputado que se diz grangense, ele falou que todos iam ser impostados. O Romeu falou que todas as pessoas que, que tinham sido que foram que aprovadas que foram seriam empossadas. Foi. Então, criou aquela expectativa de que quem realmente olhou lá e, e passou, pronto. Agora arranjei um emprego, já vou começar e, a me preparar. Aí foi pedido, pedido o que desse povo para poder... É, é, quando, quando eles passaram, foi, foi pedido alguma aptidão para ser feita? Tô... É, exame, exame médico? Conte aí mais ou menos o que foi o que aconteceu. Fo fo lá tinha no, no edital... É exigindo o exame de aptidão, pra, que é o ASO, né? para uhum. poder é, empregar todo mundo. Então, o que eu recebi até mensagem de um dos que passaram, falando que gastaram cerca de 500 reais só de exame. Esse, esse, esse rapaz, em particular, estava concursado aqui em Camusim. Ele teve que assinar o extrato e na esperança de, de de trabalhar na granja porque ele é já grangense. tinha passado e aí, e aí o, o, o, o deputado já tinha dado a garantia que todo mundo ia ser chamado já estava tudo ok aí o cara achou o seguinte bom já que eu sou aqui de granja eu vou me desvincular lá de Camocim e eu vou esperar pelo meu aqui em granja porque vai ser rápido Exatamente. Então, ele, ele disse assim, ah, eu não quero só o dinheiro da minha inscrição, eu quero é, os meus danos morais, porque eu deixei o concurso, o que eu, que eu era concursado em Camusim, para assumir o concurso de granja e acordo de manhã e está anulado, sem resposta, sem, sem nada, e ele querendo que eu desse uma explicação, e eu disse, oh, o concurso já começou errado, aí eu expliquei para ele. Mentira, me diga aqui uma coisa, é, é, saiu aqui em Camusim, o pessoal, aqui o pessoal de Camusim, tem um bocado de gente que fala muito, né, eu não sei se é igual o pessoal de grande, passa aqui é. pelas ruas da calçada, as câmeras são tudo ligadas, o pessoal falando, é, e é bom falar da vida dos outros, não é muito ruim não, porque a gente desopila um pouquinho. Mas chegou aqui ao conhecimento, inclusive, da imprensa, que pessoas passaram nesse concurso sem nem ter pisado na sala de concurso Houve essa conversa por lá Isso aí já foi provado que realmente houve O Ministério Público entrou com ação para anulação desse concurso Foi por, por, por essas e por essas outras coisas que você acabou de falar da, da, do, do concurso ter ido incompleto? Sim, agora vamos por parte. Vamos por partes é, Teve a inscrição, <risos> todo mundo se inscreveu Certo é, Teve a, a, um do, dos artigos do Edital que falava sobre a isenção do, da, do pagamento. Uhum. Ninguém foi isento, todo mundo teve que pagar. Então, pediram a empresa, mandaram um e-mail para é, a isenção, ninguém foi isento. Foi o primeiro erro, né? E, se, na, aliás, o segundo, porque o primeiro foi o do projeto de lei que foi para a Câmara. O terceiro é, foi as vagas, que o Ministério Público já caiu em cima, porque como é que você oferta 178 vagas em que precisa empregar mais de 3 mil pessoas para o município, sobre a história da... da... Explicando melhor, é, quer dizer que o concurso ele precisava de 170 vagas. Não, eles ele colocaram aberto, o mínimo. Ele foi aberto o mínimo para 170. Foi. E aí é, foram aprovados quantas pessoas que você falou? 178. 178. Né? E, e, e esses 3 mil aí, o que é que você estava falando? É da tudo? seleção. A seleção. A se, é aquela seleção anual, que ele abre aproximadamente em março, para empregar em abril, demite em novembro e a pessoa fica... E fica... Ah, estou entendendo. Então quer dizer que os contratados, como é conhecido, né, uma, uma prática é, da, da, das prefeituras, ela, elas, eles contratavam 3 mil, mas só fez concurso para 170. E isso aí o Ministério achou que estava errado. Pronto, é isso. Até pronto. porque estava relatado no TAC. Estou uhum, entendendo. Aí continue agora aí o negócio lá da... das, das pessoas, que eu quero saber isso aí. Porque teve essa, essa conversa que muita gente chegou aqui em acabou assim, ah, teve treta, teve isso, teve aquilo. E eu digo o que foi que houve, rapaz. Estão dizendo que lá teve pessoas que passou nesse concurso e não pisou nem lá para fazer a prova. Tu não pode dizer lá na TV não, digo, Eu não posso porque a não ser que você se responsabilize e diga aqui, aí ela foi e disse assim não, não foi o que eu ouvi, aí eu estou perguntando à vereadora, porque a vereadora também, ela vai mais a fundo ela deve ter pesquisado um pouco mais a respeito de tudo isso que está acontecendo, porque ela nesse momento, ela é uma defensora da, da minoria lá de Granja, né, porque ela está, ela e outro companheiro representam lá é, digamos, a, a, aquela parte das da, da, pessoas que estão descontentes com a administração e aí é a oposição. Então é muito difícil fazer oposição porque são duas andorinhas só né, no meio de um bando que tem lá e tal e aí fica muito difícil. Mas ela está lá exatamente cumprindo o papel dela e ela está aqui exatamente por isso. Aí eu vou perguntar para ela mais uma vez se houve realmente é, essa história lá, se você está sabendo de alguma coisa... Houve, né, sim. Isso. O que aconteceu, que foi uma, uma conversa no WhatsApp, num grupo, e alguém falou, né, fulana, tu passou... E ela disse assim, não, eu não fiz a prova. Aí, depois pôs nome, tá lá com uma aprovada. Aí, ela começou, ela deu uma pequena surtada, no, que tem um áudio, né? Uhum. Eu nem tenho mais esse áudio, porque faz tempo que me mandaram. <risos> é, ela falando, não, eu vou na polícia, eu vou abrir um boletim de ocorrência, eu não fiz isso, eu não fiz a prova, como é que eu passei? caiu esse áudio chegou no Ministério Público, o Ministério Público abriu a investigação e chamou ela para depor e ela confirmou a versão dela. E o nome dela estava realmente lá. O nome dela estava lá e como aí aprovado. eles como aprovada e depois lançaram outro outro edital corrigindo o resultado tirando ela. Mas ela falou, eu não fiz a no, prova, no não fiz a No primeiro, fizesse, pronto, inclusive ela foi chamada pelo Ministério Público, o Ministério Público tinha essas provas para poder anular esse concurso. Aí, é, houve tudo isso, né? Houve a garantia do deputado, porque o deputado aqui que manda na região todinho, o bichão é forte mesmo, todo mundo aí que foi aprovado vão, vão realmente é, pegar os seus cargos, tá tudo ok direitinho. Mas de repente, de uma hora para outra, né, há dois dias, três dias atrás, saiu essa história que tinha sido anulada. Você acha que a prefeitura anulou porque ela sabia que o Ministério Público... Ia anular e para não passar mais vergonha ainda, eles mesmo disseram pedir desculpa certeza, ao Com certeza, porque segunda-feira o Ministério Público é, mandou um ofício para a Prefeitura pedindo a relação dos últimos cinco anos das seleções, que são essas que é, todas as prefeituras são é, acostumadas a fazer para suprir a necessidade do município, para comparar as vagas ofertadas no concurso. Quando eles viram que ia tomar uma proporção gigantesca, e, no caso, poderia até dar prisão por impropriedade administrativa, então, eu creio, eu não vou confirmar porque eu não... não é uma hipótese. Não, não, é uma hipótese, eu não tenho nenhum acesso à prefeita, nem ao marido dela, Deus me livre, mas é, eu creio que foi isso é uma atitude desesperadora que eu até comentei ontem com, com o meu colega Chico Ues, que... Foi um erro de principiante. Parece que ele acabou metendo os pés pelas mãos e resolveu, assim, na madrugada, porque ele tem esse costume, você sabe, né? que ele tem esse costume de agir na madrugada, naquela hora da noite. É, cancelar, Anular o concurso colocando culpa na empresa. Agora, eu, é, eles colocaram culpa na empresa, mas se você, digamos, eu quero construir uma casa, se eu lhe contrato, é, e eu falo para você Eu quero que você faça a casa assim, assim, assim Você diz assim, não, mentinha O correto é fazer assim, assim, assado Mas eu quero desse jeito Aí ah, eu sou o dono da casa, eu que estou mandando Pois é, então se o dono da casa mandou a empresa fazer, fazer jeito. a culpa não é da, da, da empresa. Mas é do me diga dono que da casa. como é que esse pessoal dessa empresa, eles eram macumbeiros, porque eles não são lá de. <risos> eles não são lá de, de, de granja. Como foi que eles encontraram o nome dessa menina lá e aprovaram a menina com todos os requisitos lá, sem conhecer essa menina lá que foi aprovada? Foi, é... Não é um negócio assim, meio, meio invocado, a empresa. A empresa, entenda, a empresa não conhecia ninguém lá em granja. Ela foi lá e de repente aprovou uma pessoa lá e tal, sem aquela pessoa ter, ter ter colocado, ter feito prova, ter feito nada. Alguém deve ter mandado aquela pessoa, aquele aquele nome lá para ser aprovado, você não acha não? É, não vou lhe dar certeza como eu já disse, mas hipoteticamente falando, né? E o que o povo comenta em Granja? A senhora que passou, ela é sogra do filho de um vereador. Então, todo mundo falou que ela passou porque ela é sogra do filho do vereador. Mas aí é uma situação realmente é, que não tem... Bota a culpa na empresa. É como você falou, né? O, o, o, o pedreiro vai fazer uma casa e ele faz a casa de acordo com o que o cara manda. Aí é, é, é, coloca a culpa na, na, na empresa, assim, simplesmente e tal. E agora? Ele gosta muito de dar entrevista nas rádios ele já foi dizer por que que ele anulou o concurso não até agora até não. agora não apareceu de maneira nenhuma e o que é que você vai fazer juntamente com esse com esse monte de pessoa com essas pessoas que estão aí chorando o rapaz ligou para gente aqui chorando né que eu até fiquei triste de que, rapaz, a gente não pode fazer vamos ver o que a gente pode fazer aí né para ter alguma explicação né ele dizendo ele passou para a guarda municipal e disse que gastou quase 3 mil reais o que ele falou né, com inscrição, com viagem para Fortaleza, o pai dele gastando lá, investindo, porque estava tudo certo. Né? E teve aí né, o, o selo do, do, do, do dono da granja lá, dizendo que realmente todo mundo, não tinha problema que todo mundo ia assumir os cargos. E agora, você vai entrar com esse pessoal do Ministério Público para esse, esse povo ser ressarcido também no que eles gastaram, tinha? Você vai ajudar esse povo? No início, sobre a isenção, né? entraram em contato comigo. Eu pedi é, uma reunião com o MP e o MP me orientou que só quem poderia fazer algo eram os interessados, os lesados. É eu e o, eu, o que eu orientei a todos foi que é, se reunisse e abrisse um processo coletivo contra a empresa para poder se ressarcir da inscrição e a prefeitura por danos morais. Porque não foi só o gasto de exame de aptidão. Teve gente que alugou imóvel, teve gente que comprou transporte. Pessoas que saíram do emprego. Teve que gente que saiu de emprego de concursado para poder assumir o concurso de granja, Então, foi inúmeros danos morais que várias pessoas tiveram tudo ludibriado por uma promessa que acabou agora indo por terra. Realmente, Romeu, você tem que ir para a rádio agora, aproveite, né, que seu nome está sendo citado aí, aproveite e diga lá o que foi que aconteceu, o que diabo foi que foi feito, tá certo? Fez uma coisa mal feita, desde o começo a mentira disse que já estava tudo errado, né, já foi feita uma coisa como se tivesse cartas marcadas, o Ministério Público, Quero aqui agradecer mais uma vez a gente. Eu uma das coisas que eu mais peço quando acontece algum problema com o povo, alô Ministério Público, alô promotor público, porque está dizendo, ó, Ministério Público. Então essa, esse esse órgão é para ajudar realmente a população, né? E está de parabéns por ter dado em cima de tudo isso daí, porque não tem cabimento. Várias pessoas que que passou, tudo bem. Ah, tudo bem, agora está sendo prejudicado Mas quem poderia ter passado e não passou Porque alguém lá estava usando a vaga dela Você está entendendo como é que funciona? As coisas têm que ser Reais, tem que ser limpa, tem que ser transparente, não é isso? Que... Com certeza, e, e como você falou sobre as vagas, é, tem um, teve um candidato a vereador que tem um filho que é engenheiro, que era subsecretário de infraestrutura e passou em primeiro lugar tirando vaga de outras pessoas. Já que ele já tinha um, um emprego é, comissionado, né? aliás, nomeado como subsecretário, ele simplesmente tirou a vaga de uma pessoa que... Se se deslocou da sua cidade, que teve um gasto exorbitante com o concurso. E não foi só ele, teve a, é, vaga de fisioterapeuta, teve médico que, que a gente sabe que médico realmente é, estuda, porque gosta de estudar, não passaram no concurso. É, o que tem que ser feito através desses concursos que a gente pede é que o Ministério Público ele tenha uma presença maior é, em todo o certame. Né? na hora que vai a inscrição, na hora que, é, digamos assim, uma fiscalização em termos da, é, do, da prova, do que vai cair, deveria ter alguma fiscalização melhor. Porque o que é que aconteceria? Tirava as pessoas né, desse problema, né, do, do que eles estão passando agora, né, dessa aflição toda é, de ter passado e não poder mais assumir, porque tinha falcatrua lá. Inclusive, outro. deixa eu procurar aqui, ter, eles fizeram a comissão de fiscalização do concurso. A Prefeitura fez isso? A Prefeitura. Isso. É, não, ela é, foi a portaria 275 do dia 12 de maio de 2021, que nomeava os membros da Comissão de é, Coordenador e Fiscalização do Concurso Público regido pelo edital 01-2021 e é, 02-2021 para provimento de cargo efetivo do regime estatal. Estatário e a realização do concurso da Prefeitura Municipal de Granja E a presidente, é, a, é, a presidente da comissão é a Patrícia Vera de Oliveira Ela, Quem é a Patrícia? A Patrícia é a esposa do vereador Reginaldo Carneiro <risos> Coloca as raposas para reparar o galinheiro Exatamente Aí como é que vai dar certo você Aí, Se tinha uma comissão fiscalizadora, a própria comissão já não fiscalizou nada Exatamente, mas essa, essa comissão fiscalizadora foi criada ou é obrigada a ter essa comissão? Não, ela foi criada, ela não é obrigada a ter é, Só para dar veracidade ao, ao certame O problema todinho é que as pessoas que estavam lá, né, todas eram indicadas né, Mulher de vereador, filho de vereador, essas coisas tudo que é exatamente só o filho do vereador Para ser, é, ser de acordo com o que... que o, para seguir realmente a cartilha do que está acontecendo mas, tia, A gente quer falar... Eu acho que a gente indo falar desse assunto foi um assunto que rendeu demais Isso aqui dentro é. de Camusim, porque tem várias pessoas de Camusim que já estavam alugando casa lá, né? É, digamos, teve pessoas que ah, é, que, é, que vieram atrás de, de, de esse é, é, para tirar um Pois é, para tirar tudo. Foi feito um, um gasto enorme, tá certo? Para poder... Eh, e aquela expectativa, porque hoje em dia é tão difícil de você arranjar emprego, aí o cara já estava com toda aquela certeza né, que tinha passado, que estava tudo que... E a gente, a gente falaria muito mais eh, desse assunto. Mas para a gente encerrar aqui rapidinho, eu fiz uma pergunta para você. Você vai... É, convocar essas pessoas, você tem assim, algum lugar para algum canal para atendê-los, para poder entrar junto ao ministério. O ministério tá, O que é que o ministério está fazendo? Abriu alguma investigação acerca desse assunto? A o que in... é está sendo feito? A investigação do MP, ela tá correndo, né? Tá sendo não parou do, do dia que a candidata que não fez a prova passou, né? Foi saiu o resultado, que eles abriram a investigação e a, a última coisa que aconteceu foi o Alfi dos últimos cinco anos do, da seleção, quando viram aquilo, parou, mas a investigação continua. Então, o a a único é, meio de comunicação que eu tenho com as pessoas que precisam de uma orientação é, é meu WhatsApp, que todo mundo tem, mas eu vou dizer aqui, que é o DDD 88 988680208. Dá para você colocar aí, Renan? Né? Anotar aí assim, imediato? Imediato não, né? Mas repita novamente aí o WhatsApp. O DDD 88, 9... 8680208. Pois é, foi, foi até um lapso da gente. A gente pegue logo ali o seu, seu telefone tem colocado logo lá para o Renan deixar lá na tela para Mas, mas qualquer comentarem. coisa, na minha página do Facebook, tem um link que já direciona para o meu. É, Mentinha do Delclé. Mentinha do Deoclasse. Pois, é, a gente pegou sua foto lá no, no seu Facebook hoje de manhã para fazer o banner que você vinha aqui. Eu quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Né? O Dinei tem alguma pergunta, Dinei, para Mentinha? É, Metinha, a gente tem recebido também outros detalhes lá, da Folha Larga, Parazinho. Já foi resolvido aquele problema da falta de água não, nos interiores? Não. Ou continua do mesmo jeito? O pessoal falaram tanto que eu acho que na é pandemia mais, mais falar mais não. Mas o povo lá dizia, né, eles mostravam carro-pipa, entregando água. Nunca tem água nas torneiras. É, filmaram a bomba lá quebrada. Isso ainda né, continua do mesmo jeito? Continua aí. do mesmo jeito. É... Inclusive, lá no Parazinho, na, justamente na Folha Larga, a caixa d'água que eles colocaram lá do Poço Profundo, ela nunca consegue é, encher. Eu creio que o lençol freático secou e, e não, não, não chega água. Então, por isso que os carros pipam, né? E, por exemplo, lá no privado, todo buraco, é posto profundo que é furado, é, sai água salina. Essa, essa lobra, né? É. E aí tem que mandar o carro pipa para suprir a necessidade do povo. Outro lugar também, é, no distrito de Timônia, na Rua do Papoco, lá tem um poço profundo, mas ninguém pode tirar só com autorização da, do, do, das pessoas que mandam lá. Né? E quando é, eles podem ter acesso, nunca tem água. Que eu já falei isso na Câmara inúmeras vezes. Porém, o, o vereador que reside lá, né, o João Turé, que é meu amigo. Que é amigo da minha família, é, bate na tecla defendendo que o poço está tá funcionando, que todo mundo tem acesso à água, mas na realidade é outra totalmente diferente. Então, continua da mesma forma a falta de água em alguns é, distritos lá da cidade de Granja, continua do mesmo jeito e nada foi feito jeito, até nada. agora. E o que, é que poderia ser feito para melhorar a situação desse povo, Mentinha? Eu creio que se o povo resolvesse, ente, Aliás, se eles entendessem que o tanto parlamentar, os vereadores como o prefeito, são funcionários deles e fosse lá cobrar, todos juntos, eles iam fazer alguma coisa. Mas enquanto todo mundo baixar a cabeça para o ditador, nada vai ser feito. Porque ele faz... Ele tem, ele tem um discurso muito bonito. Ele ah, fala... É bonito, ele, fala é bonito. Ele, ele fala... Olha, no dia da, da minha posse... Ele falou que gostava de mim e eu estava de máscara. Né? Eu, eu deu para disfarçar o meu deboche. Mas ele não tem noção do áudio que eu carrego dele, do que ele fez com a minha família. Inclusive, eu quero até mandar um recado para ele, que ele não mande mais recado é, para a minha família, dizendo que só falta conquistar meu irmão. Meu querido, você falta conquistar é muito mais. Nada que você me der, nada que você me oferecer vai pagar o mal que você fez para o meu pai e para o meu irmão. Meu irmão se matou e meu pai morreu de um câncer causado por problemas psicológicos de tanta pressão que você colocou nele. Então, você pode vir com uma carrada, um caminhão, um bitrem de dinheiro. Eu não vou aceitar. Nem eu, nem minha mãe, nem meu irmão e nem meu tio. E cuidado quando você for procurar meu tio, porque primeiro ele age e depois ele pensa. Tá aí, eu passo palavras fortes, também tá? ela tá desabafando aqui no nosso programa, tá certo? É, ela, ela que se sentiu na pele, né, porque ela teve essas percas muito grandes é, na família, são percas irreparáveis, né, perdeu o irmão, perdeu o pai... Né, e teve que assumir esse lado político, você já imaginava um dia assim, chegar logo a Não, assumir um o político? Não, e eu era, sempre fui contra o eu meu pai. Se né? meter em política, né? Quando ele, A gente sempre fazia uma reunião quinzenais, e numa das reuniões ele falou: vou ser candidato a vereador. Eu estava grávida do meu último filho, e eu disse. Eu, você pode contar com o meu voto Mas eu não vou sair de casa para pedir voto para você Porque eu não concordo Você achava a política uma sujeira Exatamente, só que quando eu estava em Macapá é, Trabalhando na linha de frente Ele me ligou e, em momento algum Ele falou que estava com câncer Porque se ele tivesse me dito Eu tinha Feita de sair de Não, negócio. eu tinha voltado na mesma hora para a granja então ele falou assim, ó, se eu precisar me ausentar para me tratar da doença que eu tenho, você vai voltar para assumir minha candidatura. Então foi isso que eu fiz, eu prometi para ele, eu assumi, mas eu não eu assumi e eu não tinha noção que eu ia ser eleita, mas fui. Não, não com certeza. O povo de Granja precisa, o pessoal tem que entender. Olha, o que ela tá falando aqui, olhando para as câmeras, não é numa rádio escondido lá e sendo bichão prometendo mundos e fundos não. Né, o que ela está falando aqui é de peito aberto né, com a cara, dando a cara para bater e mostrando né, que ela está interessada em trabalhar, era uma coisa que ela não queria, que de repente a situação fez ela se candidatar à vereadora eu acho que você é, é, vai chegar muito mais longe, é, viu Mentinha, pelo, pelo trabalho né, da continuidade do seu pai, seu pai cara incrível, né? E... Eu por várias vezes a gente entrevistou ele aqui, a gente brincava aqui no estúdio, sorria e a gente via aquele trabalho dele que a gente sabia que ele não ganhava nada para estar tá fazendo aquilo ali, tá certo? E que era vontade mesmo própria e tudo, porque não precisava estar tá sofrendo daquela forma e tudo, era só mesmo a vontade de ele trabalhar faz... pelo ele povo da Ele fazia por prazer, porque pelo por prazer, eu exatamente. cresci vendo ele... ele fazendo tudo que ele chegou a fazer como vereador, mas, ele, antes disso, ele já fazia. E, quando eu saiu o resultado da eleição, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o regimento interno da casa e a lei orgânica do município e estudar. Porque, quando é, me delegam para fazer tal função, eu me entrego de corpo e alma pra, e tento fazer de tudo para não errar. E o que eu venho percebendo... Para você saber o que, é que você está fazendo, né? E o que eu venho percebendo nesse primeiro ano legislativo é que nenhum dos vereadores sabe nem o que é que está escrito na lei orgânica, porque inúmeras vezes o antigo presidente, né, o vereador Pedro Budega, que hoje é secretário de Ação Social, ele descumpriu todas as sessões do regimento interno. Por exemplo, a ata tem que ser entregue dia diante até, até, as duas da, até as quatro da tarde. Ela só era entregue 15 minutos antes. Aí você recebe o projeto do concurso 15 minutos antes da sessão, você não tem como analisar, ver quais são os erros. Eu tive que analisar rápido, raciocinar rápido e ver o que estava tudo errado. A Paloma, ela foi caçada lá por perseguição política, até que enfim conseguiram né, tirar a Paloma lá da Prefeitura. Era a única mulher, era, uma, era a única opositora, depois... Né? teve lá a ajuda do seu pai, que, que viu que estava tudo errado e não... não... Foi comungar com aquilo e também e passou... foi, foi nesse, nesse episódio que ele e o Romeu acabaram é, se desentendendo, porque ele queria que meu pai fizesse uma coisa que meu pai acreditava que não era correta. Então ele só fazia aquilo que ele acreditasse que era correto. Exatamente. aí ah, você tem, assim, algum medo de ser caçada também, com alguma perseguição, alguma coisa? Mas... Não, não tenho medo de perseguição não. Até porque já desde 2018, 17, que a gente vem sendo perseguido, eu já estou acostumada. Então tá bom, então tá aí, a mulher é quente, viu, negado? Vocês pensaram o quê? Ela chegou aqui falando bem massinha e tal, mas aí é braba. Vamos lá, é daquela cearese da gema. Tio, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso estúdio da TV Camusim. A gente espera mais uma vez, futuramente, né, é, entrar em contato com você. E tem um detalhe, qualquer, fica aqui o nosso canal, né, você conversa ali com a Giovana, pega lá o nosso WhatsApp, para qualquer informação que tiver, você grava lá um videozinho e tal, manda pra gente, a gente coloca aqui no ar para a sua voz ser ampliada um pouco mais eh, diante dessas situações. E o nosso, nosso nossa TV fica aqui aberto, qualquer informação senta em contato lá com o Tadeu, quero agradecer o Tadeu que fez aí essa, essa é linha, hoje. nesse momento está também retransmitido através do Camusinho Online, né? Eu, eu esqueci de agradecer no começo aí o nosso amigo Tadeu, que a gente faz essa parceria é um, um sonho meu né? Ela já falou do sonho dela aqui, eu vou falar do meu é um sonho meu, brevemente a gente trazer o Tadeu também para participar aqui eh, do nosso programa, como a gente fazia lá no jornal da da, da Meio Norte, quando a gente fazia lá o Meio Norte em destaques, né? Porque a gente sempre fazia aquela parceria, a gente faz aquela brincadeira é, em forma brincando. E eu quero agradecer então a sua presença, fique à vontade aí para os seus agradecimentos. é eu que agradeço o convite do Tadeu, é, foi, foi assim, de última hora, ele topa, eu topo, topo na hora, principalmente para esclarecer para todos os grangenses e todas as pessoas que é, foram lesadas com o, a anulação do concurso, esclarecer realmente o que é que eles devem fazer ou não fazer a respeito do, dos danos que eles sofreram. É, queria agradecer é, todos os granjenses que estão assistindo. Eu queria dar um beijo pra Valentina Magalhães. Deixa é, eu, é, ela tava aqui. Cadê a vereadora? Deixa de bicho feio falando besteira aí. Deixa eu ver o que foi que o Tadeu mandou pra gente aqui. Ele mandou aqui um áudio importante. Vamos ver aqui o que é que nós temos aqui desse áudio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Levantar aqui porque... Carlos e vereadora Mentina. É, meu nome é Jacques, certo? Sou um dos candidatos do, do concurso de granja. É, eu moro na cidade de Pacajus, cerca de 370 quilômetros de distância, certo? uma distância bem, bem longe. E eu fui fazer essa prova aí, certo? Gastei 340 reais de gasolina só para me ir e para voltar, porque eu fui de carro particular, certo? Estudei muito, estudei muito. E fui aprovado, certo? Para o cargo de guarda municipal. É, atualmente eu estava em segundo lugar por conta que os cargos de guarda municipal tem outras etapas, e com isso as pessoas vão caindo, ao subir para o segundo lugar, certo? É, teve uma fase que foi a convocação de exames médicos e investigação social. É, gastei uma base de R$ 1.700 com os exames médicos, certo? Por conta de transportes e várias outras coisas. É, a investigação social... É, deu um problema por conta que eu esqueci de, de entregar uma certidão de antecedente criminal da cidade onde eu moro, aí eu fui eliminado, coloquei advogado, o advogado pegou e teve êxito, certo? Gastei aí já mais mil reais, aí beleza, fui fazer o TAF. Gastei mais cem reais pra ir, cem reais pra voltar, porque eu fui no, nos ônibus da Guanabara. Cerca de 8 horas pra ir, de 8 horas pra voltar. 16 horas de viagem pra ir e voltar. Certo? Fui fazer o TAF lá na cidade de Granja, em um campo. Corri cerca de 1.800 e oitocentos metros. É, que é uma das provas, certo? Treinei muito para essas provas. Tive êxito. Aí agora... Vem essa anulação do concurso, certo? Pronto, uma, é um, é uma das pessoas, né? Olha só, esse aqui é de Pacajus, que fica depois de Fortaleza, ele dizendo que ele sofreu, né, pra, e estava na expectativa de assumir a vaga dele. Assumir a vaga, aí já não é mais passar no concurso, já é assumir a vaga depois de tudo que ele passou, gastando aí em torno de 3 mil reais, né, para poder... É, esse aqui é mais o segundo que disse que gastou mais de 3 mil reais, né, e ele está falando aí, contando o que ele fez para poder gastar tudo isso aí, sem falar do tempo que passou estudando, sem falar do tempo que ele gastou também, né, com, com outros detalhes, né, com, com expectativa e tudo mais. Isso me entristece tanto que eu fico... É, quando a gente não, não consegue fazer algo de bom por alguém tu não tem noção do quanto me deixa frustrada ver que Granja chegou a esse ponto ridículo de estar tá prejudicando é, pessoas que querem só trabalhar, querem ganhar o seu, porque o sol nasceu para todos. Então, a pessoa se dedica, é, faz as tripas-coração, como diz o Matuto, para chegar na última hora... Você pega de surpresa por uma anulação do concurso, onde só vai ser restaço e -se inscrição. E o restante, e o cansaço, e a, o deslocamento, e o, o gastos extra, fica como, fica onde? Isso me entristece tanto, gente. É um absurdo, é mais do que um absurdo, isso é um crime. Olha, mas tem mais gente aqui, antes de você sair, Eu, a gente já tinha até se despedido aqui, mas é, porque o programa de TV, pessoal, é diferente de rádio, aí tem que ser rápido. Mas vamos lá, temos aqui a Cleidiane Sampaio, quem cometeu o crime é que tem que pagar, nós queremos nossa vaga. Aí vem aqui a, o Bruno Rodrigues, verdade, amigo, muita sacanagem. Aí tem a Lenilda Magalhães, tem a Ana Paula, quero minha, minha vaga, fiz por merecer. A Cleidiane Sampaio dizendo também que falta respeito com o povo. A Lenilda está mandando boa tarde, o lida uma está à vida, foram mudadas por causa desse concurso. O Ministério Público não anulou o concurso. O Ministério Público não anulou o concurso. Francisco Júnior, é, a Vitória Teixeira, que a gente sabe que o pior sabe falar de granja. A Cleide Paulo está dizendo, quero minha vaga, passei por mérito, né? O Jackson também está pedindo a vaga dele aqui. Quer dizer que são, olha aqui o um tanto de gente... Sabe quantos comentários tem aqui? Quantos tem, Dinei? Dá uma olhada aí, porque esse 160. meu contato... São 160 comentários falando a respeito aí do seu assunto... Inclusive está aqui, já colocaram lá, hashtag queremos vaga. Pessoal já colocaram lá no Twitter, lá, eu acredito que seja Twitter aí, ou no, no Instagram para poder ver é, essa hashtag. Pra você, só para a gente entender o que é que nós estamos falando aqui, porque o pessoal tem medo, fica todo mundo calado. né E a, a, a mentira se propôs exatamente, colocar para fora um pouquinho, dar voz desse povo que está aí calado, está tá, tá esperando que isso aconteça. Tem jeito disso voltar atrás ou não tem mais jeito? Já era? Como é que está aí, então, Matinho? Já era, não, não tem mais jeito. Tanto que teve, teve pessoas que foram na minha casa ontem a respeito da, é, do distrato que foi feito com as outras prefeituras. Assinou o destrato, nem, não tem como voltar atrás. Pois é, a, exemplo, a prefeita, prefeita a pediu a, já, né? A prefeita arrumou no concurso, não tem como mais voltar atrás. O que ela tem que fazer é um novo concurso, já que a empresa segundo a prefeita, foi incompetente, contratar uma competente para fazer. Mas estamos no ano eleitoral. Então, para tá, ele... Esse ano, talvez não possa mais, né? porque não dá tempo, né? Não dá tempo, até por conta que é, mandaram o, o projeto de lei, acho que meados de março, e o concurso só foi realizado em agosto. Então, é uma coisa tão demorada que era para ser uma coisa tão fácil. Mas, em granja, tudo é mais difícil para beneficiar um cidadão. Tudo é mais difícil. São, tem pessoas passando fome, tem pessoas que só querem um emprego e não tem a dignidade de todo cidadão né? Um emprego para se sustentar o, né? Outra coisa que no, é, Ele tem uma promessa, segundo ele De todo ano dar é, Brinquedo no Natal para as crianças E eu fiz um comentário no meu Facebook e falei Brinquedo não enche barriga, por quê? Porque na minha casa, todo dia Bate na minha porta gente Pedindo comida Quando você chegar ao ponto de chegar a pedir comida É porque a cidade Realmente chegou no, no ponto mais crítico do subdesenvolvimento então eu falei nesse sentido, porque uma coisa é eu, o meu filho ganhar o brinquedo de alguém, e outra coisa é eu ter a satisfação de comprar pra ele a satisfação de que é, encher minha dispensa de comida, saber que meus filhos não vão passar fome. Foi nesse sentido que eu falo. Ele pode dar o brinquedo que ele quiser, mas a cidade precisa de uma estrutura, precisa de economia. Cida Nenhuma cidade funciona sem economia, sem educação, sem segurança. Pronto, é, é, o, é, a gente pegou aqui, estamos a, algum, é, em off, pegando aqui algumas mensagens das pessoas que mandaram. Pessoal, porque é um pouco difícil a gente fazer, mas tem a, continu, a continuidade, chegou aqui para mim, a continuidade lá do rapaz, lá de Pacajus Vamos ouvir aqui a continuidade dele, mentira, depois você comenta aí alguma coisa. É, teve muitos candidatos, certo, que deixaram os seus empregos é, que já estavam garantidos para para assumir esse de granja, porque não pode acumular emprego, certo? Teve pessoas que já alugaram casas em, em granja. Teve pessoas que compraram fogão e geladeira, que já está lá em granja. Certo? Prejuízo enorme. Se o concurso é, tinha a possibilidade de ser anulado, por que, que ele não anulou no começo? Entendeu? Por que, que não teve uma anulação logo no começo, no, no, no, no início da inscrição? Não fazer os candidatos de besta, certo? Brincando com sonhos. Porque, para o prefeito aí, para a prefeita Juliana e para o Romeu Aldigueri, é, concurso público não é nada para eles, certo? Mas para nós, que somos candidatos que estudam madrugadas e madrugadas, é, em cima de livros, de videoaulas, certo? Meio ansiedade, fazendo de tudo para garantir uma vaga. Em algum, em algum órgão público, para nós isso tem um valor muito grande, certo? Tanto emocional quanto pessoal, satisfação profissional. Pronto, está aí né, o pessoal que estão mandando esses áudios, a gente está cortando aqui alguns áudios para colocar, mas é essa a indignação de todos, todos estão sentindo a mesma... É a mesma coisa que esse rapaz aqui que mandou pra gente lá de Pacajus, olha só, atravessou, passou por Fortaleza, veio, porque é depois de Fortaleza, Pacajus eu acho que fica aí a, cem, a quase 100 quilômetros lá de... de... É, de Fortaleza, né? Então, ele, a, a distância que ele veio, ele percorreu para vir para cá, e foi várias vezes que ele veio, né? E como ele falou, a gente falou aqui no começo da nossa entrevista que tinha pessoas que já tinham comprado, alugado casa, já estavam lá se montando e tal, para trabalhar. né, Nós temos aqui né, mais de 170 comentários, Bretinho, não dá para a gente ler, ô Metinha, não dá para a gente ler tudo. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar pelo povo de Granja, porque os granjenses acabaram criando um medo desnecessário da, da, do, do ditador. Gente, eu só queria dizer para vocês, percam esse medo. Vocês são os, os patrões dele e dela. E de nós também, como vereadores. Percam esse medo. Lutem pelo que vocês querem. Eu sou a vereadora do povo de Granja. Eu tirei 817 votos, mas eu tenho certeza do meu e da minha mãe. O resto eu não sei. Então, eu sou a vereadora de todos os granjenses. Todos, sem exceção. Então, quem bater na minha porta, eu vou representar. Quem tiver com algum um problema que eu posso levar para a Câmara, eu vou levar, eu vou correr atrás, eu vou brigar até conseguir. Não é porque eu sou só uma lá, brigando entre 14 e 13, aliás. Eu não tenho medo. Meu pai me educou para não ter medo. Não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça para ninguém. Então tá bom, muito obrigado então pela sua participação, nós vamos encerrando a nossa entrevista por aqui, daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso programa, tá certo? É... E a gente quer agradecer então mais uma vez aqui a presença da nossa vereadora Paloma, ela vai ficar aí mentinha. em contato, a Metinha, né? ela vai estar em contato com a gente sempre, sempre. Né, para quando acontecer qualquer detalhe lá por grande, entra em contato aqui com a TV Camusim, a gente pode ir lá com a reportagem, faz a reportagem ao vivo, né, ou faz gravada, não tem nenhum problema, porque a TV Camusim é assim, né, igual a Palomé, de vocês, vocês é queimando a Metinha, igual o é, é igual que a Cametinha falou, é de vocês e vocês é então é que fazem a TV junto com a gente que compartilham aqui todo dia fazem a reclamação de vocês, a gente coloca no ar e é desse jeito que a gente sempre vai fazer a TV Camusim. Muito obrigado Mentinha do Class não é possível que eu não ia acertar isso É porque é Betinha, Mentinha, tudo parecido Muito